Galera, mais um gameplay insano de Street Fighter 6 foi revelado aí recentemente pelos desenvolvedores do jogo, jogando aí com Zang F e Marissa, de forma que eles possam mostrar pra gente um pouco mais as habilidades desses dois personagens no gameplay mais puro, sem cordes e tudo mais, como é num trailer ali, né? Que é um negócio meio que montado para a gente poder conferir os principais golpes de cada um dos personagens. E é isso que nós vamos conferir juntos aqui hoje, rapaz, esse gameplay, fazer um reactzinho aqui e ir comentando por cima com base nas habilidades. De de cada um desses dois personagens. Saudações delícias, sou abre. Vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6. Se você tá curtindo a nossa cobertura, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, Se conhecem o procedimento, acesse o nosso site cambialo.net é para poder ficar podendo das críticas de filmes, análises de jogos e notícias também relacionadas ao mundo dos jogos, filmes e tudo mais. E considere, se você pudesse tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas tais finais dos nossos vídeos. O nosso grupo do WhatsApp, a gente poder trocar uma ideia todos os dias e participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema proposto aqui, essa luta que eu vou mostrar para vocês, deixa o seu like e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, galera, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esse gameplayzinho de 2 minutos e 33 de Marisa versus Zangief que é uma developer match, onde os desenvolvedores ali pegam os personagens, lutam entre si ali para poder mostrar um pouco mais as habilidades de cada um deles, gravam e postam lá no seu canal também. Então bora conferir e a gente vai comentando aqui por cima também e é claro que eu vou querer saber a opinião de você sobre os dois no final, hein? Bora lá. Me mostre tudo que você tem. Caramba, mano Duelo de titãs total, bicho Olha os dois brutamões do jogo Caramba Ó, o alcance da Marissa Ele é bom, hein Com relação aos socos dela Tentou um parryzinho ali agora Ó, o Zangief deu aquele socão ali agora Que acabou tancando um ataque da Marissa no processo Só trabalhando ali nos foots Excelente conversão da Marissa Ó, parry perfeito ali agora Seguido de agarrão do Zangief Agora a gente pode ver o tanto que arranca também Em termos de dano, né Uh, de vida, no caso, os pilões que o Zangui faz. Ela acabou de arrancar bastante ele agora. Esse pilão e X que ele fez. Ó. Ele só trabalha no drive rush, queimando barra de drive mesmo. Acabou fazendo ele esse agarrão. Ali, na verdade, é uma espécie de parry que a Marissa faz. Que ela finaliza com esse socão na cara do caboclo, né? Nossa senhora, mano. Dois lutadores aí, brutamontes, né? Caramba! Essa bica do Zangief mandou ela lá pra longe, velho Pro canto da tela Olha que legal, mandou pra cima ali com aquele golpezinho no final Mais um Drive Rush ali Acabou fazendo um golpe extra Acabou quebrando também a investida do Zangief Mas aquele parryzinho ali da nossa querida Marissa Seguido de agarrão Aqueles três tapas do Zangief que a gente tinha visto também no trailer Uma voadorinha de dois pés aí Zangief leva o segundo round Nice Nossa, tá bem legal o gameplay dos dois personagens, né, mano? Ó, o socão ali do personagem, mandando ali um super arte nível 3, que é um agarrão, meu amigo. Não dá pra defender pelo jeito. Nossa senhora, olha o um monte de que arrancou, velho. Foi metade a vida embora. Tentou um agarrão ali, prontamente defendido. Drive Impact do Zangief. Conseguiu ali mais um agarrão, mantendo a Marissa no canto. Vai aproveitando essa vantagem, conseguiu sair do outro lado e vem super arte nível 3 por parte da Marissa, hein? Você uh. Tá é louco? Caramba, velho! Só terminar de vez daqui pra gente poder voltar, porque tiveram umas coisas bem interessantes aqui no gameplay desses dois, hein? Esse finalzinho aqui mesmo, velho, depois do super arte nível 3 dela, vejam só. Ela vai dar uma bica e o zangif o Zangief, e o Zangief consegue pegar a perna dela e girar, mano. Olha só. É uma espécie de extenso que ele fez, ó. Ele fez um comando ali, acho que foram duas melos alguma coisa do gênero. E aí no golpe dela, ele pegou a perna ali, girou e tal. E conseguiu fazer a conversão. Esse golpe do zangif mesmo assim, né? Esse arco que ele faz, ao que me parece, é um golpe overhead, ó. Quer ver? Vamos dar uma conferida mais uma vez. Ó, ela teve que defender realmente em pé pra poder sair fora do golpe ali e tal. E os dois, mano, tem golpes, né, habilidades específicas pra poder tancar os ataques dos inimigos, olha lá, ó. Ali, na verdade, a Marissa se antecipou, né, ela conseguiu atacar mais rápido. Mas em alguns momentos a gente vai ver, lá, igual esse socão do Zangief aqui, ó. Ele tanca o golpe da Marissa ali, ó, quando ele vai dar o socão, olha lá, ó. E acaba acertando logo depois E nem é um Drive Impact, nem nada, mano Esse é dentro de um dos recursos de gameplay do próprio Zangief Conseguiu ali uma bela rasteirinha Vai fazendo ali as investidas Ó, o, drive impact, o Drive Parry, né? Perfeito do Zangief, seguido ali do pilão Drive Rush Algumas características bem comuns o Zangief usando o seu agarrão EX ali, cara, que não tem defesa, né? Se pegar, pegou, meu amigo. Tem que só sentir caladinho ali o dano. Ó, isso aqui também é algo interessante da nossa querida Marissa, ó. Vamos prestar bem atenção aqui pra poder ver como é que acontece? Parece, deixa eu até botar em câmera lenta ali, que rolou uma espécie de ataque do Zangief e aí qualquer aquela da Marissa, ela conseguiu dar um counter dando um soco na cara dele logo depois, ó. Deixa eu ver. Ah tá, não, beleza Ela fez o Stance que logo em seguida vem com esse agarrão Se ele tivesse batido o Zangief, pelo que eu entendi, tá Ela teria tancado o ataque, porque ela faz uma espécie de defesa com as duas mãos assim E aí ela teria tancado o ataque e logo em seguida partido para esse agarrão Que a gente acabou de ver ali A gente vendo em câmera lenta assim, a gente consegue entender um pouquinho melhor Vamos só colocar 0.75 aqui Ficar tá um pouquinho mais rápido Pra gente poder conferir nos detalhes. Isso daqui eu achei muito doido, velho. Essa voadora que o Zangief deu. Mandou a bichinha lá pro canto, cara. Ó, ele tentou dar uma investida ali com o Drive Impact. O golpe, novamente, eu comentei que deve ser overhead. E ele deu um tapinha ali embaixo que mandou ela para cima. Mas a continuidade do combo não foi muito bem executada ali pelo cara que tá jogando com o Zangief. Olha lá, ó. Mais um ataque da Marissa. Que ela tanca golpe do personagem sem seu Drive Impact, ó De novo, ó Ela fez uma investida EX O Zangief tentou bater Ela tancou e ainda acertou ele no final das contas, ó Drive ali acontecendo mais uma vez, ó Pera aí, rapidinho Vamos ver se esse agarrão da Marissa foi dentro de algum hit do Zangief ou não É, realmente não foi mais uma vez. Foi um counter-hit, na verdade. Acabou dando ali no canto, foi sim. Ó, oh, ela deu aquele chute embaixo. Esse stance dela ali parece que leva pra várias coisas diferentes, ó. Ela fez novamente aquele bloqueio com os dois braços ali e deu um golpe baixo, ao invés de dar aquele agarrão. Então, realmente, deve ser um stance com mais opções. Porque a gente não tinha visto tanto em detalhes os gameplays da Marissa, A gente não chegou a ver o moveset dela ainda. Pelo menos a Capcom não divulgou até o momento. Ela vai acabar levando aí um super arte nível 3 do personagem também. Caramba, mano. Muito foda, né? Ele dá um chutão na. A barriga da menina ali, caramba, que é isso, velho O cara tá muito bruto Aí depois manda ali um pilão, mandou uma investida Drive Parry ali, acabou fazendo um agarrão Saiu fora, esse Drive Impact Ele acabou mandando a Marissa na parede Fez ali o seu giro EX também Eu acho que esse ali foi um agarrão normal Que o Zangief fez, poder manter ela também ali no canto Aí a Marissa vai e faz o seu super arte nível 3, poder tentar dar uma Recuperada aí no round, mas a vantagem De vida do Zangief é muito maior Cara, e o Superarte da Marissa tá foda, hein esse socão na cara, amassando ali na parede, bruto. Ó, isso daqui foi interessante demais, velho. O cara já tinha previsto que a Marícia ia fazer um avanço com chute. E aí, ó, deixa eu até diminuir um pouquinho mais a velocidade pra gente poder ver. Aqui, o Zangief, ele faz um stance ali com o um comando que o cara faz. Lá, dá, dá pra gente poder ver ele mexendo duas vezes ali no chão. Ele fez um, uma espécie de duas meia lua alguma coisa do gênero, eu não entendi E aí o Zangief faz um Stance, pega a perna da Marissa e reverte o golpe mano. Olha lá, ó, pegou e girou Rapaz do céu, ó. essa é uma ferramenta bem interessante do Zangief, hein cara Pra poder utilizar aí no Street Fighter 6 vai ser bem louco Vai ser bem louco mesmo Gostei do gameplay dos dois personagens Principalmente da Marissa, cara, é uma personagem que eu tô querendo muito ver o um moveset completo dela, mais gameplays, poder experimentar a personagem assim, porque ela tá muito foda, ela tá muito bruta, velho. E o Zangief também, é claro, tá um personagem muito legal. E aí, meus amigos, é isso por enquanto. E eu quero muito saber agora a opinião de vocês com relação a esses dois personagens. O que, que vocês acharam aí dessa developer match de Marissa contra Zangief? O que, que vocês acharam do gameplay dos dois personagens ali, né? A gente podendo ver um pouco mais dos recursos dele ali dentro do seu panteão de golpes. O quanto de HP eles tiram em cada uma das suas porradas também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, os meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. Pra todo mundo aí, tem mais... oremos meus amigos.